Hoje nós vamos falar sobre uma exposição que acontece no Metropolitan Museum de Nova York todos os anos e que tem como inauguração, como baile inaugural, o Met Gala. A gente vai ver alguma coisa sobre o tema e como alguns looks se encaixaram no tema e ainda dá uma olhada na exposição que fica até setembro desse ano. Bora descomplicar? Já é inscrito no canal? Se não for, aproveita e se inscreve para você receber no conforto do seu e-mail, do seu celular, as notícias. Por isso, badalhe o sininho. Outra coisa, gente, aproveita esse momento pra já dar seu like. Ou então, se preferir, não esquece de dizer se gostou ou não apertando lá no like no final de assistir esse vídeo tá bom me acompanha também no Instagram que assim vocês sempre vão saber um pouquinho do que que tá rolando no Descomplicando a Moda vamos lá começando o Met Gala acontece todos os anos no Metropolitan Museum de Nova York na ala chamada costume Institute uma ala inaugurada antes mesmo quando a moda não era considerada arte para ficar em um museu. Criaram uma ala especialmente para o vestuário. E hoje é uma ala que tem como patrona a Anna Winter, que é editora-chefe da Vogue América e também diretora artística das publicações Condenast, que é quem leva diante essa, essa ala e que, por sinal, por incrível que pareça, é a ala que se sustenta dentro do Metropolitan Museum, que não precisa de nenhuma ajuda extra. Isso graças ao super baile, que até os rapazes aqui ao saber falaram, ah, é o red carpet original da moda. Sim, é o red carpet da moda, que se chama Met Gala. Met, do Met. Museu Metropolitan e Gala, porque é uma noite de gala, uma noite de red carpet, que por sinal esse ano foi rosa. O Mad Gala acontece, como eu disse, todos os anos, mas na primeira segunda-feira do mês de maio. É sempre a primeira segunda-feira do mês de maio. E quem coordena tudo, lidera tudo, é a Anna Wintour. Ela leva assim, ela guarda as sete chaves do segredo de como ela monta, não só a estrutura, mas como ela seleciona os convidados, que por falar nisso, os convidados eles são convidados a comprar o convite. E um convite, eu tenho até anotado aqui, um convite individual custa a bagatela de 35 mil dólares. Do que, que eu estou falando? Mais ou menos 138 mil reais aos dias de hoje. Em 2019, o que mais? Uma mesa para cinco pessoas vai custar algo entre... 200 e trezentos mil dólares, aí a gente vai estar tá falando assim de quase um milhão de reais. Então cuidado, você pode muito querer ser convidado para o Met Gala, mas se você não tiver como pagar o convite, você acaba caindo na lista negra da Anna Winter. Tá de boa, tá de boa, ano que vem a gente vai. <risos> A cada ano, um tema serve de guia inspiracional para o baile e também para a exposição. Por que isso? Porque depois, essas exposições, elas se tornam livros, elas podem se tornar filmes, documentários, como foi o caso do Alexander McQueen. Elas são super exploradas. E isso le pode levar assim o planejamento, a escolha do tema pode levar anos. Ou seja, ser escolhido anos antes, porque aí, como eu falei, envolve uma publicação. Quem vai escrever o prefácio dessa publicação? Quem vai fazer a curadoria? Quais as peças serão escolhidas para fazer parte da exposição? Como essa exposição vai ser construída dentro das alas do Costume Institute? Quantas salas serão utilizadas? Como vai ser a iluminação? Como vai ser o som? Quem serão as grandes atrações que na noite do Met Gala vai, pá, alegrar todo mundo? Que, aliás, é sempre uma surpresa, nunca é divulgado antes. Temas que já aconteceram, além do Charles James, do Alexander McQueen, às vezes pode ser uma pessoa, como foi do Alexander McQueen e da Reika Wakobo, da Comme de Garçon. Às vezes pode ser um tema, como foi o tema sagrado do ano passado. Esse ano, o tema escolhido por Andrew Bolton, que é o curador do Metropolitan Museum, foi Camp. Hum? Camp? Camp. Notes on Fashion. Camp. Uma palavra longe daquela ideia de camping-tendinha que a gente conhece. Mas que, por outro lado, tem um lado ali de construção artificial. Porque, convenhamos, né, quem vai para um camping... Raramente significa aquela coisa de sobrevivência e vivência pertinho da natureza de uma forma bem Adão e Eva. É bem longe disso. As pluminhas ali, uma fadinha. Ah, eu tô camp de pluminha, camp de franja, camp de look arnouveau, camp de um pouco exagerada, um mix. e um camp, assim, um pouco de exagero daquilo que eu já sou, tem a ver com a minha identidade. Exato. Então, ó, por exemplo, isso aqui é super camp. Mas tem a ver comigo. Então, em vários momentos, é camp. Tudo camp. Mas foi tudo feito assim, ó. Sim. Sem muita seriedade, só essa coisa. Tá divertido, mas, gente, eu sou muito camp. <risos> Enfim, <risos> voltando ao sério agora. Bom, vamos lá. Que que acontece? Camp nasce como inspiração de um trabalho da escritora, filósofa, cineasta, uh, professora americana, Susan Sontag, que foi publicado em 1964, onde ela, e eu estudei pra caramba, uh, enumera 58 pontos, citando e dizendo o que é camp. E ela volta lá atrás... Explicando que camp começou no século 18. Os 58 pontos marcados pela Susan Sontag para explicar, para alinhar o que é camp, vão visar exatamente o, explicar o desenvolvimento da sociedade como comportamento. E aí, é, nesse momento, ela vai criar um link com a história social. E não é à toa que Fábio Cleto, professor da Universidade de Michigan, professor de História Cultural da Universidade de Michigan, ele vai ser quem assina o prefácio. Então, do, do livro catálogo publicado, da exposição, entendeu? Hum. Agora, vale dizer que essa exposição ela vai ser orientada... Por esse trabalho da Susan Sontag, por alguns trabalhos também pós-Susan Sontag. Então, a gente está falando de pós-1964. De fato, o Andrew Bolton fala que ele reconhece momentos Camp nos anos 60, nos anos 80 e hoje em dia. É o Fábio Cleto que, para explicar o que é Camp, ele vai construir, vai dizer que é uma metáfora de um óculos. É como se Camp fosse aquilo que te permite ver... E também a moldura. É o filtro e a selfie. É o que você vê e o que permite a visão. É esse contraste. Mas uma coisa importante, camp não é nada para ser levado tão a sério. Porque quando uma coisa é levada muito a sério, ela se endurece e ela se torna uma ideia. E camp não é uma ideia. Camp é uma sensibilidade. Camp é uma emoção uma sensação expressa de forma estética é, mei, é meio bem bastante cabeça por isso é preciso que vocês assim se livrem de preconceitos para que possamos prosseguir e afinal de contas a moda e estilo é muito assim né bom agora que a gente já tem um ponto de partida que a gente já sabe onde como porquê a gente pode comentar, começar a comentar alguns pontos. Um dos pontos mais enfatizados esse ano foi o ponto do exagero, da exuberância. E aí a gente tem pessoas como a Serena Williams, que estava com um vestido totalmente exuberante. Camp é uma natureza construída, porque camp, na realidade, como eu já falei, é artificial. Então, se eu me aproximo, da natureza, já que natureza, não existe nada natural, é uma artificialidade, eu construo. E o vestido da Serena Williams veio cheio de flores construídas, como se fosse um jardim, mas em renda. Então, são ali, ali a gente tem dois materiais usados na construção de alguma coisa. Ainda, uh, o artificial, o exagero, o estilo... Camp é uma variante da sofisticação, não é uma forma natural de sofisticação, mas uma busca de sofisticação de forma artificial, tá? E aí vamos ver o que, que é isso. É como se fosse a essência de um amor por aquilo que é inatural, se essa palavra pudesse existir, né? É um, um artificial com exageração. Camp, mais um, pode ser conflituoso e por isso você precisa se destacar. Quando eu falo se destacar, é você ter aquele afastamento que você tira de você todo preconceito. Todo, ai ah, eu gosto, ai ah, não gosta disso. Não, é preciso não olhar com esses olhos, somente ver. Andrew Bolton vai explorar a de definição de Camp ao longo das salas da exibição. Logo na primeira sala, você entra, você dá de cara com uma pequena estátua de Antíneos, que foi o amante de Adriano. Então, uh, esse grego, ele está numa pose sinuosa, que mostra segurando os quadris, e de o que eles chamam de contraposto, ou seja, né? E bumbum à mostra. Com bumbum à mostra. Isso, Yogi. <risos> Enfim, ao redor nessa mesma sala estão várias fotografias de nu masculino de Robert Mapletorm, Thomas Eakins, Hal Fisher e ao fundo um quadro com uma pintura de Luís XIV, também nessa posição de contraposto. Porque é uma posição justamente que você está, mas não está. É uma posição esteticamente provocante. Em seguida, nas outras salas, você vai continuar vendo já essa conotação de homossexualidade muito presente. Mas acima de tudo, acima de tudo não, mas além da homossexualidade, a gente vai ter presente também a androgenia. E o epseno, ou seja, a ausência do sexo, a coisa totalmente assexuada, onde o importante é a estética. E não se é homem, se é mulher. Uma coisa que hoje em dia a gente realmente continua vivendo e está vivendo. Continua não, né? Especial está vivendo. Então eu trago alguns dados para vocês de quando surge a palavra CAMP. Kemp aparece pela primeira vez como verbo na obra do escritor francês Molière, em uma peça de 1671, século 17 como eu tinha dito, chamada As Aventuras de Scapin. E é justamente na exposição a gente vai ter uma vitrine com um script da peça e uma pequenina figurinha, figura de Scapin, o personagem. Mais adiante... Nós temos o escritor em inglês Oscar Wilde, que a gente deve lembrar que foi assim, que é muito ligado a todo o movimento do dandismo. Oscar Wilde usou a, a palavra camp como substantivo. Então, a gente tem lá de trás, ela foi usada como verbo pela mulher no século 19 como substantivo e vale lembrar que também no século 19 alguém ser... Chamado como adjetivo de camp, era uma forma de dar uma conotação de homossexualidade. Só aí a gente já tem três figuras: né, verbo, substantivo e adjetivo para a mesma palavra. Camp, o espírito da extravagância. Desses 58 pontos da Susan Sontag, 18 vão ser explorados na exibição em uma sala onde são colocados 18 cubos, e dentro desses 18 cubos, peças uh, que fazem parte do arquivo do Costume Institute, e foram selecionadas especialmente para isso. Dessas peças, muitas peças são em plumas, peças que remetem ao ar Nouveau, peças que têm a ver com decoração, que são todos elementos considerados... Camp. Se isso parece muito levado a sério, vale lembrar mais uma vez, gente, camp não pode ser levado a sério. Não é nada sério demais. Pelo contrário, é uma fuga do sério. Se eu falo de exuberância, de exagero, de extravagância, a gente chega ao ponto de que camp é uma personagem, que camp é algo teatral. E vai ser justamente na sala dedicada à moda que a gente vai ver vesti aquele vestido que parecia de flamingo, até a Bior que usou esse vestido, se girando junto com um arranjo do Stephen Jones, aquele chapeleiro, eu acho que ele é inglês, né? O Stephen Jones. Dá uma checada, gente, aí põe até a fotinho dele, que é em forma de bico de pato. Uma coisa muito legal que o Andrew Bolton fez nessa exposição foi que ele colocou vestuário e acessório no mesmo patamar, fazendo, ele cri, fazendo com que os dois sejam ali uh, tem, seja não que os dois tenham o mesmo valor. Quando a gente comenta na moda que hoje a gente vive tempos de acessórios, é o primeiro momento que nós vemos realmente isso reconhecido. E aí dentro da vitrine de acessórios a gente tem um colar desenvolvido pelo Karl Lagerfeld para Chloe e também os Crocs de Demnia Vesaglia para Balenciaga, que ficou assim, realmente como um ponto de total irreverência e ironia dentro da moda. Algumas pessoas sempre foram uh, consideradas camp, como Jeremy Scott, Uh, a Ana Sui, a própria Rei Kawakubo, Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, mas o Andrew Bolton entende que quando os outros, aquela linha mais uh, sabe, comum, não comum, mas a linha mais geral, sem ser essa linha subversiva, começou a usar a Camp, aí sim, nossa, agora a Camp está em tudo. Então, Camp é a comunicação de moda atual, aí que ele começou a observar isso e ele fala isso apontando para justamente uma capa Armani que tem um flamingo desenhado. Que Armani, como a gente sabe, classicão, não tem nada a ver com campo. Aliás, falar em Armani eu lembrei do contraponto de classicão para Chanel, a Anna Winter, um big parênteses, a Anna Winter sempre vai ao Met Gala vestida de chanel. E esse ano ela estava maravilhosa e sempre estava. Mas isso é um gosto meu, né? Pode ser que vocês achem que, ai, que velha é horrível, sempre é a mesma coisa. Mas fazer o quê? Bolton disse ainda que Camp define o zeitgeist atual. Alô? Hum? Calma, eu acabei de falar, o zeitgeist atual. O que que é zeitgeist? Ah, zeitgeist é... Tá, deixa eu falar com todo mundo? Senão fica parecendo só você tem exclusividade. Tá bom, beijo, tchau. Gente, mal falei? Parece até negócio de, de, daquele trecos, né? De quando passa o cartão de crédito, o negócio já pula, toca... Vamos lá, zeitgeist é justamente o espírito de uma época, é o sinal dos tempos. E isso que fez uh, o Andrew Bolton situar o camp como algo que acontece hoje em dia. A exposição que conta com 170 itens termina com uma question mark, uma pergunta, um ponto de interrogação de Moschino que vai muito de encontro ao que Fábio Cleto escreveu no catálogo e eu vou ler para vocês que é justamente ele diz que é um ponto de interrogação que não vai deixar sua linha ser esticada em um ponto de exclamação Olha que transformação quero que as pessoas saiam pensando o que é camp isso é o poder e a poesia por trás de Camp a constância em tentar defini-la eu fui buscar no trabalho Notes on Camp, da Susan Zontag, feito em 1964, em algo que pudesse dar base para a gente observar os looks, alguns looks. E aí, por exemplo, RuPaul, que era tão esperado, até a Anna Winter comentou que era um dos looks que ela tinha muita curiosidade. E eu acho que ele se encaixa muito bem com essa parte, que é a essência do... A essência de Kemp é o amor pelo inatural, o artificial, a exageração. Eu acho que nele a gente vê esse artificial, nessa roupa com esse cavalo e uma exageração, mas ao mesmo tempo uma, uma sensibilidade estética muito grande. Além disso, dizem que... Camp pode ser conflituoso, que quando se trata de roupas, nós temos as roupas dos anos 20, ou seja, muitas plumas, muitas franjas, muitos uh, vestidos bordados. E não é à toa que nós temos como uh, testemunhas principais Celine Dion, Jennifer Lopez e... Claro, na OME. Camp sendo artificial, mesmo se a natureza é construída, é o caso da Serena Williams que eu já falei para vocês. Outro caso também é o diz que Camp é uma visão do mundo em termos de estilo. O melhor exemplo disso, dessa visão do mundo em termos de estilo, é o Ar Nouveau. E aí dentro do Ar Nouveau a gente tem a ilustração da ERTE e olha esse vestido como parece como ilustração da RT eu acho que é sensacional camp um taste um texto um gosto pelo andrógeno camp corresponde a essa sensibilidade o andrógeno é certamente uma das grandes imagens da sensibilidade de camp e eu acho que uh, quem mais Representou isso de forma forte e exagerada Foi o Marc Jacobs Que estava com um smoking Que quem fez o smoking para a mulher foi o Saint Laurent Que era uma, uma veste masculina E aí ele estava com sandálias Saint Laurent Com meia calça arrastão Que também é uma, uma meia que trabalha ali uma coisa uma duplicidade né, metafórica, unhas manicure e pedicure vermelhas, ondas no cabelo muito trabalhadas como nos anos 20. Então, eu acho que o Marc Jacobs foi quem melhor trabalhou essa androgenia. Também, the most refined, a mais refinada forma de atração sexual. Eu acho que ninguém melhor do que Kim Kardashian, que veio vestida como uma garota da Califórnia, que foi feita pelo Thierry Mugler, que quis passar aquela ideia de que ela saiu do mar direto para entrar no red carpet e parecia uma camiseta, que você entra no mar de camiseta e fica toda molhada e as gotas da água em exagero, como se ela tivesse toda molhada, o cabelo molhado. E a Kim, que, que, que realmente passa toda essa ideia de, de sexualidade, de atração sexual, de alguma coisa fortemente uh, feminina, mas bem refinada. Bom, continuando, nós temos uh, a mulher... Camp sees everything in quotation marks. Ou seja, Camp vê tudo entre aspas. Olha essa citação. Não é uma lâmpada, mas a lâmpada. Não uma mulher, mas a mulher. É a maior extensão em sensibilidade da metáfora. Como vida no teatro. E aí, quem a gente tem como candelabro? Não é uma um candelabro. Não é somente uma mulher, é Kate Perry. E a gente vai. A vida como um teatro. Camp é o triunfo da, do estilo epseno. Como eu já falei com vocês, o estilo epseno é o estilo que não tem sexo. É um estilo assexuado, não é nem homem nem mulher, você é um personagem. Você passa realmente essa coisa indeterminada. É quem você é. E quem mais gosta de ser jovem, acima de tudo, do que Alessandro Michele, que é um dos co-chairs de Anna Winter nesse, nessa, nessa Met Gala desse ano, que veio junto com Harry Styles, também vestindo Gucci. Alessandro Michele vale a gente dar uma refrescada. Eu sei que vocês sabem, mas é o diretor criativo da Gucci, aquele que fez toda a transformação na Gucci ultimamente. Ele traz realmente a vida como um teatro. Eu acho que o Alessandro Michele é quem mais força aí as fronteiras e as barreiras da criatividade, da, da inventividade dentro da moda hoje em dia. Ninguém melhor do que ele para justamente vir vestido... Uh, personificando Camp dessa forma totalmente assexuada. Em ingenuidade ou pureza, Camp é o elemento essencial, uma seriedade que falha. E, claro, nenhuma seriedade que falha pode ser considerada Camp. Somente aquela que tem a a mistura apropriada entre o exagerado, o fantástico, o apaixonante e o ingênuo. E o que mais? Lady Gaga, que se transforma em quatro looks, que, por sinal, um deles trabalha justamente esse deslocamento do corpo, que é uma coisa que a gente vê muito na obra da Rei Wakubo da Comme des Garçons, que é uma das uh, dos designers considerados camp ok essas expressões de entusiasmo essa esse espírito de extravagância de algo uh, demais fantástico demais algo que não dá para acreditar são frases que são de camp algo assim inacreditável na arquitetura até a Susan Sontag cita. Na arquitetura, é, seria a obra de Gaudí, como a Sagrada Família, uma obra que devia ter podia uma construir uma catedral levaria um século. Não, ele fez em uma vida. E essa intensidade, eu acho que a gente pode ver dentro da Cardi B, uma roupa intensamente feminina com todos os elementos femininos realçados por Pedras vermelhas, então ela fala my boobies, are my rubies, que tá, que tem os mamilos, o tamanho dos mamilos duas pedras vermelhas e aí depois ela fala my vj, que ela, dizendo justamente na, na área da vagina que também é realçada. Então essa, esse espírito da extravagância, outro espírito da extravagância, eu acho que a gente tem a Naomi com Capas, aliás, muitas capas foram vistas. E alguém que eu esqueci de falar desse look andrógeno, mais um look que tem um lado masculino e um lado feminino, foi justamente a filha da Anna Winter, a Bee Sheffer, que estava com uma roupa linda, que justamente trazia elementos masculinos e femininos. Então, do, do blazer já saiu uma flor vermelha que se transformava... Em uma cauda. Muito sensacional. A, a junção desses dois códigos. Do vestuário feminino. E masculino. Mais adiante. O que nós temos. Camp é a glorificação. Da personagem. Enquanto camp. Não, o que o, o olhar camp. Aprecia. É a unidade. A força da pessoa. É claro que. Em, em casos de ídolos Camp, como a Greta Garbo. A Greta a in, ele, ele cita aqui no trabalho a incompetência da Greta Garbo como atriz era o que realçava a sua beleza. E isso me lembrou sempre daquelas mais questionadas personagens que são justamente mãe e filhas, Chris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Kim Kardashian. Esse grupo, eu acho que é justamente que representa essa beleza, porque elas sempre são elas mesmas, gostando você ou não. Porque, aliás, de novo, não é uma coisa, não é uma questão de gosto pessoal, e sim de personagem. E aí, quando a gente fala de personagem, tem um outro ponto, que é o ponto 33, que fala personagem é compreendido como um estado de incandescência contínua. A pessoa sendo uma mu coisa muito intensa. Quem continuamente tem sido, ao longo da história da moda, essa coisa incandescente, muito intensa, se não Donatella Versace. Eu acho que a Donatella é a personificação desse Notes on Camp. Vamos adiante. Camp é consistentemente uma experiência do mundo de forma estética. Encarna a vitória do estilo sobre o conteúdo, a estética sobre a moralidade, a ironia sobre a tragédia eu achei que Billy Porter, que chegou carregado e depois soltou suas asas, que também uh, declarou que tinha se inspirado na, na arte egípcia para compor seu look, comentou que uh, durante muito tempo o camp foi usado como uma, uma palavra pejorativa, uma expressão pejorativa, e que ele via agora um momento, para até ver aqui o que ele falou, Aqui, olha, um momento high, um momento de alta arte. E que isso, ele quis usar esse look desta forma, porque ele estava tentando uh, encontrar um look apropriado para a ocasião. Eu adorei ir com look apropriado. Por falar em look apropriado, também foi a Cardi B que lembrou que ok... Podia ser exagerado, mas não precisava ser Halloweenish, para não confundir. Então, não é Halloween camp, não, se, não confunda. Estilo é tudo. O único critério de um ato é a sua elegância, segundo o escritor Janet. E Oscar Wilde ainda disse que o que é de extrema importância, um vital elemento, não é a sinceridade. Mas o estilo. Em termos de estilo, a gente tem que reconhecer a Gisele, que tem um estilo estilo de vida sempre muito sustentável e que ela levou para o red carpet e comentou o vestido dela de or, sustentável. Realmente foi muito de encontro a essa questão de estilo. Bom, camp playful, brincalhão jocoso, divertido ainda falando da casa Dior a gente tem a Dior para Cara Delevingne que eu acho que veio mais com esse estilo fun mesmo, foi uma boa testemunha disso daí Kate Perry ainda troca de roupa e aparece como um hambúrguer que Vai de acordo com a proposta que Camp é uma visão cômica do mundo. Tudo a ver, é ou não é? O dandy, lembra que eu falei de novo que o Oscar Wilde é lá da época do homem dandy? Quem mais dandy do que Lewis Hamilton? Que estava completamente dandy numa postura de connoisseur, um connoisseur of Camp. Uma coisa assim, um objeto único. Hum. Bom, vamos que vamos. Camp Taste, o gosto camp e a homossexualidade tem que ser explicada segundo a Susan Sontag. Enquanto é verdade que camp, o gosto camp não é o gosto homossexual, deve-se dizer que eles se encontram que eles têm muitas afinidades em comum e muitas vezes eles se sobrepõem. Aí a gente tem figuras homossexuais como uh, personagens pers homossexuais que agiram na cena e na vida de forma, uh, como, se como se funcionassem como personagens, como o próprio Elton John, Liberace, que foi a escolha de Michael Kors. Michael Kors realmente falou à Vogue que ele estava vestido naquela noite de Elton John. E, aliás, ele foi, a parceira dele na, na noite, a date dele na noite foi, ninguém mais, ninguém menos, de Gigi Hadid. Por fim, Jared Lethal, que chega, aqui, que, que eu acho que se encaixa completamente nessa questão aqui que o gosto Camp é uma forma de amor, Amor pela natureza humana, que mais do que julgar, mais do que ter, é, é, os pequenos triunfos, são, in, são, são, são intensidades estranhas do próprio personagem, que é a intensidade mais estranha, esquisita, do que o cara levar a própria cabeça no, no baile. Né, parcerona do Jeff Liefthrow, era ele mesmo, Jared. Oh Aí, Jared, é, oh, Jared. where's Winderson Era ele mesmo, o Camp. Bom, vocês devem estar pensando, e ela não vai falar nada do Kanye West e do Frank Ocean. Claro que eu vou falar né, Kanye West e Frank Ocean foram de preto, muito normal. Muito normal para você ir a um bar. Você vai a um bar, todo vestido de preto. Mas totalmente fora de um red carpet. Então, quando a gente pensa que camp é a tentativa de fazer algo extraordinário, mas extraordinário no sentido de ser especial, nada mais extraordinário do que você ir para um para um baile de gala de uma forma ordinária, de uma forma simples. Dessa forma, o Kanye foi vestindo uma calça que custa menos 50 dólares, um, uma jaqueta que custa menos 50 dólares e um par daquelas boots, né, de botinas da marca dele mesmo. Já o Frank Ocean foi também vestido de preto, mas prada. Todo mundo achou esquisitíssimo, mas pelo contrário, como eu falei, o que mais extraordinário do que o ordinário numa situação dessa. E é como Sam Schubert, da GQ, escreveu, zigging when everyone zags, that's camp. Eu amei isso, gente, que camp é. No zig-zag da vida, né, é você estar zigging, quando todo mundo está, zague. Por isso, Frank Ocean e Kanye West estavam, sim, super camp, super de acordo com a proposta, com o tema da noite. A gente não pode esquecer que, dada a importância que o Kanye West é hoje em dia para a moda, claro que ele não ia dar uma bola fora, gente. O cara sabe muito bem o que ele faz, tudo muito bem estudado. E eu separei aqui para vocês uma fala justamente do Oscar Wilde, que vai desafiar justamente você a pensar, que esse é o objetivo da, dessa exposição, é desafiar as pessoas, os visitantes a pensarem em moda, Fora do, con do contexto acadêmico, mas de forma acadêmica. Você vai ver? O átomo tem que fazer assim, né? Vai. Senta. Vai fazer camp também, você? Olha como Larry tá camp, gente. E pra gente fechar com chave de ouro, vale essa citação do Oscar Wilde: One should either be a work of art or wear a work of art. Deve-se ser. Uma obra de arte ou vestir uma obra de arte. E para você, o que é camp? Me escreve aqui embaixo. Você gostou? Hum, deixa seu like. Gente, é muito importante para mim. Porque outro dia eu até estava conversando a pessoa, por que isso? Porque o YouTube olha isso. E a gente quer continuar com o nosso canal, aqui, eu, vocês, nós da equipe, Descomplicando a Moda. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro, sempre às terças-feiras, aqui no Descomplicando a Moda. Beijo! Ao invés de botar as plumas, abraça cachorro! Na falta da pluma, abraça cachorro! É mais. mais barata, é sustentável. Né?